Eu vou mostrar para vocês hoje aqui onde a gente está, parece o um mato, mas não é. não. É só um pequeno bosque aqui na área do Parque de Orelhão de São Paulo. A gente está aqui tomando um mate, nosso, nosso pequeno fogareiro. E aqui eu vou mostrar para vocês a rede que, que a gente tem aqui. Uma rede camuflada, né? Ela é para ser usada na altura, na, em árvores bem grandes. Aqui eu toquei baixo só para mostrar. Aqui são os compartimentos que eu fiz, porque era muito difícil levar essa rede na mochila. E ela parece só uma rede, mas ela se tornou também uma mochila. Aí eu vou. Passar o mate aqui pro Devacan. <risos> Enquanto ele. Não, deixa eu colocar lá, ah, não roncou. Vou mostrando sua rede, que diálogo tá bom. Mostra aí, mostra aí. Bolsas. Em lona. Mate aí. aí agora eu Gracias. vou desmontar para mostrar. Vou tentar fazer rápido porque não tem muito tempo de vídeo. Foram feitas duas tiras para dar mais resistência à rede. É, no meio, né? Para dar suporte. Como não é um pano Kevlar lá, um estadunidense lá que fez um milhão de pesquisas, a gente só fez a pesquisa no... Em Osasco? É, é foi... O que é que faz? Aqui ó, vou fazer com a boca, mas cuidado com os protozoares, hein? os patógenos, que <risos> tem nas cordas. Wait. Aí basicamente... bem básico, você dobra aqui, dobra aqui, vira ela, dobra aqui, assim. Não vou ficar mostrando muitos flores menores, depois qualquer coisa em outro vídeo eu faço um tutorial aí para quem quiser saber mais. Quanto tempo tem de vídeo aí, Babacan? 4h36. 4 minutos ainda? Sobrando? Ah, tem. É, mais ou menos uns 4. Aqui eu também fiz um anti-chuva, né? Se caso molhe, isso aqui fica encharcado. E aí eu tenho ali também meu saco de. É ah, bem prático, não é muito grande. suficiente, não, não fica ocupando aquele espaço insuficiente na mochila. Isso aqui só fazia volume, né? E quanto mais volume, menos equilíbrio você tem. Quanto menos equilíbrio vai doer mais as suas costas. Então a necessidade de uma rede bolsa é enorme quando você precisa. Quando você precisa acampar com rede e, e não quer ocupar aquele espaço. Eu não, não, não comprei nenhuma ultralight, é, não sei das quantas lá. Eu fiz a minha camuflada mesmo. E é isso. Eu espero ter ajudado aí quem, quem esteja na mesma empreitada que eu. E valeu. Quem gostou, clique em gostei. Porque inscreve no canal, porque isso aí você vai receber um monte de vídeo aí também de várias outras ideias malucas. <risos> bebam um chimarrão. Você é um roncou a bomba? Todos bebam chimarrão. É, bebam um chimarrão todos vocês. É muito bom.